Esse pavilhão norte também ficou responsável pelas soluções de realidade virtual. Cada vez mais empresas estão nesse segmento: empresas grandes e pequenas, com várias propostas para integração e imersão do espectador. Com câmeras da ARRI. Eu não contei quantas câmeras tem aí, mas provavelmente muitas. É uma montagem que faz o giro completo e captando todos os ângulos e dá o resultado final 360 graus é claro que existe um trabalho de pós-produção intenso para justamente juntar todas essas imagens de uma maneira imperceptível para o espectador garantindo a total imersão gente é impressionante a quantidade de estandes de fabricantes, novos com soluções para a realidade virtual. Olha, essa aqui é para câmeras Canon, pequenas. Olha que legal, colocado numa grua e aqui na ponta a solução aqui. uma câmera remoto aqui em funcionamento automatizada há muitos anos quando eu vi isso pela primeira vez no final dos anos 90 se falava muito que o operador de câmera ia ser substituído por essas máquinas mas isso não aconteceu realmente o que aconteceu foi um enriquecimento aí da qualidade de captação onde diversas práticas robóticas foram colocadas em uso, possibilitando aí o surgimento de vários movimentos de câmera. Bom, pessoal, faltou falar aqui do espaço externo do Las Vegas Convention Center, que abriga é a Briga NAB. A gente está com um dia aqui muito bonito. A NAB passou a fazer parte aqui de Las Vegas nos anos 90. Antes disso, ela era organizada no Texas. E veio para Las Vegas. A minha primeira vez na NAB foi em 1993. E de lá para cá, esse aqui passou a ser o espaço de referência na nossa área de produção, broadcast, multimídia, animação e novas tecnologias. E muito mais do que virá ainda por aí. Aqui estamos chegando no stand da Ultimate, a Ultimate é a empresa que inventou o sistema de chroma key. Seu fundador, Petro Valos, já faleceu e deixou um legado importantíssimo, está presente em televisão, em cinema, enfim, é possível você recortar, fazer qualquer efeito visual utilizando uma tela verde ou azul estande da Ultimate, aqui na NAB 2017. Um dos primeiros filmes a utilizar a técnica do Ultimate foi Os Dez Mandamentos, com o ator Charlton Heston. E, na época, ainda era um efeito que apresentava algumas imperfeições. Mas hoje o Ultimate prova que é possível você fazer qualquer trucagem com fundo verde ou azul. Uma das coisas mais difíceis de se fazer com fundo verde é você conseguir fazer um movimento de câmera e o cenário acompanhar. Então, aqui nessa proposta, a gente vê a câmera se movimentando ali pela grua e você vê o resultado aqui no monitor. A pessoa que está aqui em quadro, a jornalista ou a modelo, acompanha aqui o movimento, dando bastante realismo à cena. Aqui ele está aproximando um pouco o zoom. Vamos ver aqui o cenário. Aqui também tem um resultado. bastante concorrido da Vizarty, cenários virtuais. Aqui uma combinação de projeção de fundo com cenário virtual. A exemplo do que a gente vê no programa fantástico da Rede Globo. Aqui é o efeito combinado, projeção e cenário virtual.